Bom, tropa, o Dilma está sendo chamado de fujão eu queria dizer que está sendo chamado pela direita, mas nesse caso todo o centrão, todos os jornalistas, os faria-limers se uniram nesse tom para simplesmente dar um impeachment no Dilma. Eu falei logo aqui no início desse mandato do Dilma que o problema dele não seria a direita, não seriam os bolsonaristas, que foram completamente censurados. As tias do Zap estão com medo de saírem às ruas e protestarem algo horrível acontecer e serem chamadas de terroristas e serem presas. Então não tem manifestação de direita. Os próprios youtubers, influenciadores, twitteiros, seja lá quem for nessa direita, os próprios deputados estão com medo de protestarem, medo de declararem ser contra esse desgoverno. Então... Na cabeça da esquerda, eles tinham um jogo totalmente ganho. Cara, conseguiram destruir a direita, conseguiram calar, beleza. Eles só esqueceram do tal Centrão, que eu disse aqui para vocês faz tempo: quer é emplacar o Chuchu, o Alckmin como presidente. Para eles é muito mais vantajoso do que um presidente que está apenas polarizando essa política. Toda vez que o Dilma fala, a direita cresce. Toda vez que ele pronuncia alguma coisa, e agora nem Leitão, nem Felipe Neto, ninguém mais consegue passar pano para esse Dilma, a direita cresce e se justifica. Durante o governo do Bolsonaro, vejamos... A gente falava do PT e aí virava piada. Não, mas e o PT, hein? Mas e o Lula, hein? Ah, mas ele tá preso. O PT já era. O PT nunca vai voltar. O PT acabou. Então ficou fácil para aqueles críticos destruírem a imagem do Bolsonaro. Só que agora, em pleno 2023, o ano da ovo canha, que tá cada vez mais caro o ovo, agora vemos que o Dilma está ali destruindo a nação. E quem ganha com isso? É o centrão que cresce? Não, é a direita. Então, <risos> podem ter certeza que é o centrão que mais quer o impeachment do Dilma nesse momento. Assim eles vão emplacar o chuchu e, claro, fazer com que a direita pare de crescer, o que é simplesmente impossível. Mesmo sobre toda essa censura, mesmo Bolsonaro não precisando falar nada, as pessoas estão descobrindo a verdade. Então vamos entender aqui passo a passo do porquê estão chamando o Dilma de fujão. Tá? Aqui diz assim, sob pressão, Lula adianta viagem para Portugal e deputados o chamam de fujão. Tá, tá adiantando, eu não tinha uma viagem hoje. Pensa o seguinte, sua casa está pegando fogo e você ao invés de apagar esse fogo, você sai correndo para fazer qualquer outra coisa, não vou visitar meu, minha avó, vou visitar outras pessoas. É claro, ele não dá uma única entrevista sobre o GSI ontem. Uma única palavra. Parece que o entorno dele, seus assessores, estão desesperados. Não, Lula. Por favor, não fala nada, Lula. Por favor, você vai estragar tudo, Lula. Fica quieto. Deixe esse fogo apagar. É claro que quando esse fogo apagar, não vai ter mais casa, não é mesmo? E não é só isso, tá? A gente vê aqui. GSI havia colocado sigilo de cinco anos em vídeos de atos no Planalto em 8 de janeiro. Então antes desse vazamento que a gente não sabe como chegou, não foi novamente, não foi a direita, não foi um deputado de direita, não foi o Bolsonaro, não. A própria acho que foi a Wall ou CNN que vazou aquele vídeo. Se não me engano foi a CNN, tá ok? E claro, por que eles fariam isso? Porque a própria CNN iria vazar um vídeo que prejudica o governo Dilma. É porque o sol não consegue mais ser tampado com essa peneira horrível dessa mídia podre. Então, cinco anos de sigilo. Imagina se a gente só ia saber disso na próxima eleição, quando a gente já tivesse o resultado dela. Aí a gente ia descobrir que esse carequinha aqui, pilantra, estava lá oferecendo água para os invasores e que todos os seguranças deixaram as portas abertas e fugiram. A gente sabe disso desde 8 de janeiro. A gente mostrou isso acontecendo aqui e mesmo assim a gente foi censurado e os vídeos apagados pelo próprio YouTube nesse caso. Então, tínhamos um, um sigilo aí de 5 anos para o carequinha que ninguém queria saber o que aconteceu. Assim ficava só a narrativa do Alexander de Moraes. E aí, nós tivemos agora o pedido de demissão do Gonçalves Dias. Agora ele é ex-ministro do GSI. Pediu para sair... Simplesmente saiu correndo com o rabo entre as pernas E aí, por que ele não vai ser preso? Anderson Torres está preso 300 tantos bolsonaristas estão presos Mas ele não Ele que estava lá oferecendo água e que não garantiu a segurança Simplesmente fica óbvio do porquê só que antes ficava na nossa bolha da direita, a gente falava: olha, eles deixaram facilitaram a invasão, mesmo aqui no próprio canal. A gente avisando que essa invasão ia acontecer, que o Capitólio Tupiniquim ia acontecer, mesmo a gente tentando avisar outros influenciadores que lá estavam e achavam que iam resolver numa carta democrática. Pelo amor de Deus, né? Mas aconteceu e foi facilitado por esses canalhas e agora o mesmo pede demissão. Só que o Dilma fala um A sobre isso? Não. O próprio vai dar uma entrevista. E vejam aqui, tá? Ele deu agora um atestado médico, ele tá doente. Eu tô doente, gente. <risos> Fiquei doente. Não posso, não posso ir na CPMI. Desculpa, deputados, mas mesmo doente, vejam aqui. Com o um atestado médico, Gonçalves Dias esteve em reunião com Lula e deu entrevista à Globo News. Ué, mas que curioso, né, mesmo? Tá doentinho. E ao invés de ficar em casa, ele vai lá e tem uma reunião com o Dilma. É claro que essa reunião é para discutir a estratégia, simplesmente a narrativa que ia ser usada. Ah, ele pede demissão, vamos ver se as pessoas esquecem, vamos falar de futebol, Big Brother Brasil... Que ninguém tá mais nem aí para isso, cara. O povo só quer saber de uma coisa. CPMI, queremos investigar tudo isso que aconteceu. É tanta palhaçada. Eles falando que não iam enviar as imagens porque elas eram muito pesadas. Aí não consigo enviar, ela é muito grande. São muitas imagens. Esquece, esquece isso daí. E agora, essa pilantragem toda na cara de todo mundo. Quando uma coisa dessa acontecia, era só a bolha da direita que ficava sabendo, nossos youtubers gravávamos vídeos e morria por isso. Agora não, tá o Brasil inteiro vendo o que tá acontecendo. O Brasil inteiro teve que o William Bonner teve que noticiar, o que é prejudicial para eles, tá? E aí, vejam vocês. O estado de São Paulo é um dos jornais que a gente viu criticando o Bolsonaro todo esse tempo, mas o estado de São Paulo não representa a esquerda. O estado de São Paulo representa os Faria Limers, o tal centrão, não é mesmo? E aí, o que que acontece, tá? Huh? Governo Lula mostra que tem crimes a esconder sobre o 8 de janeiro, diz para o jornal. Não sou eu chamando de criminoso, não é o deputado de direita. Não, não, não. É o Estado de São Paulo, é? o jornal Estado de São Paulo, chamando o Dilma de criminoso, tendo crimes a esconder. Então aqui é o artigo publicado no jornal Estado de São Paulo. De infâmia em infâmia. O governo Lula-PT e os seus sócios no alto judiciário de Brasília vêm impondo aos brasileiros um sistema de agressão permanente à democracia. Para tudo, para tudo, para tudo. Como assim, cara? Agora eles estão falando que tem sócios no alto judiciário? Agora eles estão falando que o STF o Dilma tem condúdio? Por que esperaram todo esse tempo para falarem a verdade? Porque, claro, eles tiraram o Bolsonaro de cena, querem tirar o Dilma de cena e emplacarem o chuchu. Óbvio. Seu ataque mais hostil, no momento, é a sabotagem da CPMI que o Congresso, no pleno exercício de seus direitos legais, quer abrir para apurar as depredações contra a sede dos três poderes. Ou seja, por que a mídia agora resolveu falar da CPMI e apoiar? Porque eles sabem, é novamente, é o óbvio, no último 8 de janeiro. É um escândalo a céu aberto. Lula e o seu governo, num espetáculo indecente de recusa em aceitar qualquer posição contrária, não admitem que deputados e senadores façam investigações sobre o episódio. Não tem nexo. O governo gritou, desde o primeiro minuto, que era a maior vítima dos ataques. Se ele é realmente prejudicado, por que a guerra para impedir que se apure a verdade sobre a agressão que sofreu? Quem não quer investigar os fatos, sempre, é quem tem algo a esconder. Quem foi agredido e é inocente quer que tudo seja esclarecido. O que está acontecendo? Então, nessa história, eles basicamente copiaram todo o nosso, nosso discurso, que é a verdade, que a gente veio falando até agora. Só que, novamente, agora não é a nossa bolha falando. É o Estado de São Paulo Jornal falando para o Brasil inteiro. Está todo mundo sabendo agora. O governo Dilma, com a sua recusa intransigente em permitir a apuração da verdade sobre o 8 de janeiro, está fazendo o possível para mostrar ao público que é ele, o próprio governo, que tem crimes a esconder. Se não fez nada de errado nos atos de invasão e vandalismo na Praça dos Três Poderes, por que esse desespero todo para impedir a CPMI? Trata-se desde o começo de uma história pessimamente contada, e que só fica pior a cada decisão abjeta que o governo e o seu sistema de apoio tomam para impedir a investigação do Congresso. Porque, por exemplo, imagens gravadas e que acabam de vir a público mostram agentes do governo colaborando com os invasores. Estão rasgando as leis, impedindo que a instituição democrática funcione e se comportando de forma imoral, trapaça depois de trapaça. Vem passando por cima de prazos legais e exigências da Constituição para ganharem mais tempo na compra de deputados e senadores e bloquearem com isso a abertura dos trabalhos dos fatos. Então é a, simplesmente a verdade aparecendo para todo mundo. E aí, né, sem saída, Randolph autoriza Pacheco a abrir a CPMI. Alva! mas que coisa, né mesmo? E aí, claro, o Dilma, ao invés de dar entrevista adia essa viagem a Portugal, então é sim um grande de um canalha, de um fujão, certo? Por último, nós concluímos a nossa oitava rifa, ainda não fiz o sorteio, quero marcar uma live, né? vai ter feriado, vai ter, né talvez a gente marque para domingo, ainda não sei, o dia que a gente vai fazer esse sorteio da oitava rifa, tá? O prêmio, claro, já está garantido, então nós aqui já começamos a nona rifa, eu quero dizer o seguinte, dessa vez né, me pediram para diminuir o valor da rifa de 20 para 10 reais. A promoção compre 4, leve 5 irá continuar. Então vocês estão sabendo agora dessa rifa, já garanta ali seus números de sorte. É a única forma hoje como a gente tem de continuar o canal. Nossos pagamentos continuam bloqueados. Então né, é uma forma de você contribuir com o canal e ainda participar ali do sorteio de mil reais no PIX, certo? Então quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. Né? O que vocês acham? O Dilma fugiu? Fugiu? E até a próxima. Tchau, tchau.